Eu trabalhei em Camorão de 90 a 95, eu fiz um, um trabalho aqui, até hoje o pessoal mais antigo lembra que eu, que muito vagabundo se coçou aqui comigo aqui, eu trabalhei bem aqui, graças a Deus. Ah, eu gostaria de sair e fazer mais justiça do que eu faço, sabe, eu gostaria de cortar umas cabeças aí pra rua aí de vagabundo, eu acho que tem muito vagabundo criando... Grandes problemas para as pessoas de bem. Então, esses caras que cometem esse tipo de crime, eu me vejo como um, assim, um justiceiro, sabe? Pegar esses caras e exterminar essa raça de diabo aí. Bandido bom é bandido morto. Seria melhor que não fosse. Nesses dias, eu fui criticado por um vereador de Maringá disse que o bandido bom é bandido recuperado. Sim, desde que ele queira. Para salvar o Brasil, a longo prazo, só a educação infelizmente, a curto e médio prazo, é bandido na cadeia ou no cemitério. Eu participei de, da morte de umas 12 pessoas já, que eu participei com equipes. Eu fiz um juramento de defender a sociedade, nem que fosse com a minha própria vida.